acho que foi bem bacana o debate, eu acho que deu para entender muito bem. Todas assim, as entrevistas, tudo aqui, vindo para o público com as perguntas também, eu gostei muito, foi bem interessante, deu para tirar muita dúvida. Eu acho que está sendo muito bacana toda essa, essa campanha para prevenção e até os botãozinhos que eles estão dando, está maravilhoso, estou gostando muito. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia, na verdade. E eu sou muito informada, eu procuro ser muito informada dos assuntos que passaram sobre sexualidade, mas passaram assuntos muito importantes como quem transmite, quem pode transmitir, quem pode é, adquirir o, o HIV. E como você pode se prevenir é, e passar isso adiante. A principal dúvida que eu tinha até hoje sobre AIDS ah, era sobre o ao risco do homossexual ser maior ou não, que o do heterossexual, e eu acho que eles deixaram isso bem claro, que independente de sexualidade, o risco é de todos, todo mundo é vulnerável, todo mundo tem um risco e todo mundo tem que se prevenir. Assim, tem que usar porque é uma questão de necessidade, é uma questão de prevenção, de você precisa usar aquilo, você quer viver tomando remédio para a vida inteira ou você quer viver tranquilo consigo mesmo usando a camisinha? Então use a camisinha até para você se prevenir, para você ficar tranquilo consigo mesmo.